Você sabe que aqui qualquer coisa detona, né? Ixi, tá ao contrário. Não vira o Olá. Olá, queridos ouvintes e amigos da nossa Vibe Mundial. A rádio que toca tua vida, que acredita na vida, né? A rádio que eu estou há 22 anos e meio. A rádio que é tudo de bom para nós, né? É, quanta coisa nós já aprendemos aqui, quanta coisa nós já desenvolvemos. Estou aqui com vocês, é só vocês irem lá no meu Insta. A Armin Oficial, né? No meu Instagram, começarem a me seguir aqui, já tem algumas pessoas, Adriana, Noê, no, Noemi. O pessoal tá entrando, né? Sejam bem-vindos. E no Face também, a Armin de Gourmandian, tá? Estamos no YouTube pela Vibe Mundial, né? Então, para quem quiser, à disposição, o que não falta é local. Bem, hoje eu vou pedir para o Jean, Jean, se alguém quiser falar comigo, né? Sobre não estar bem, estar com problema sério, pensamentos repetitivos, aquela angústia, aquela coisa ruim acontecendo com a pessoa. Às vezes a pessoa, ela, ela fala, mas eu nunca tive isso, o que, que é isso agora? Começa a adquirir alguns toques, né? Algumas manias e, e por que será? Por que será que está acontecendo isso? Porque é, de repente nós estamos, você vê como eu cheguei aqui também, né? Quer dizer, hoje eu já até que pelo, pelo horário que eu cheguei, faltando três minutos para entrar no ar, até que eu estou tranquila. Mas estou aprendendo, a gente vai aprendendo. Mas eu percebo que as pessoas têm uma intranquilidade tão grande, as, é, é tão assim, sabe? De repente, a pessoa está percebendo nela, agora, talvez assumindo coisas que ela não percebia antes, é, que ela não sabia como era, o que, que era, né? E, e essas pessoas, elas estão realmente... Com o peito fechado, com dores de cabeça, porque uma coisa vai chamando a outra, uma coisa vai, uh, vai incomodando a outra, uma coisa vai perturbando a outra. Então, tudo isso leva um grande desarranjo, né? Leva um grande desarranjo e esse desarranjo que leva a pessoa é um desarranjo extremamente... Uh, é, pernicioso faz muito mal tanto para a questão doente, né, da pessoa estar doente com ela mesma, quanto a pessoa ficar é, num estado de morbidez, é, um estado de lamentação, né, muito grande. É, eu conheço pessoas assim, por incrível que pareça, que não percebiam que tinham um toque. Né? Elas tinham um toque e não percebiam. E de repente foram, foi caindo em si: a Bolsonaro está com obstrução intestinal, a Nelson está falando aí, que tomara que melhore, né? Que Deus ajude, que dê tudo certo. Mas, enfim, é, as pessoas começaram a perceber uma série de problemas E dentre eles, sabe Jean, um dos problemas sérios está sendo taquicardia e sufoco aqui no laríngeo. É como se aqui formasse uma bola, alguma coisa que ficasse fechada. É um sufoco, porque ela está sufocada com ela mesma. né É um sufoco muito grande e, e a ansiedade ela está provocando muita taquicardia. Pessoas que nunca tiveram pressão alta, né, tá subindo a pressão, mas essa subida de pressão não é porque a pessoa tem algum problema de circulação, não, é o quanto a pessoa tá se, pré, tá, tá, tá se pressionando, né? Ela tá retendo para ela os problemas muito fortes. Se você está com algum sintoma, parece que você está você, você tá sempre, está andando, andando e não sai do lugar, está sempre andando na esteira, que eu digo se você está sentindo que que você quer por exemplo fazer um segundo, começar alguma coisa nova fazer um trabalho novo fazer alguma coisa diferente e, e nada dá certo aqueles medos que te impedem de ir para frente aqueles medos que não permitem que você toque seu caminho Aquela prisão interna, né? a procrastinação, então, está uma coisa violenta. Pessoas que se acomodaram e ficaram apenas né? na condição de online e de fazer trabalhar em casa, no home office, a coisa está ficando assim, pegando de uma... Sabe, a pessoa vai perdendo até a vontade de se vestir, de se arrumar, de sair daquela preguiça. E a pessoa fica assim, não, agora não é a hora, não sei o que vai acontecer, o que não vai. Então, até onde isso vai chegar? né Se você está com esses problemas, muitas vezes são coisas que você já tinha e se você observar o seu corpo, os pontos de dor que estão começando da vira a transparência, se você observar, se você puser a mão nesses pontos de dor, que aliás, eu conversando, eu já percebo, ah, são os nódulos que eu chamo de implantes. Implantes são as memórias que vieram a partir da nossa gestação. A partir do momento da concepção daquele embrião, né? Porque ali já havia uma série de informações, a maioria delas ainda deformadas. Vocês imaginam hoje, hoje, né? dentro dessa situação atual que nós estamos, a pessoa engravida. Ela não sabe se toma vacina e vai morrer, se não toma vacina, o que vai acontecer, que situação é essa... O... Até de uma forma, sabe, mesmo tendo, sabendo que passa tudo para aquele, aquele embrião, mesmo assim a pessoa não consegue lidar com pensamentos repetitivos, pensamentos negativos, pensamentos doentes. Imagina todos que passaram por uma... Por, é, por guerras, como meus pais, minha, meu pai, né? minha mãe não, mas o, o meu pai, por pessoas que viveram uma fase muito triste, pessoas que passaram por situações de ter que sair da onde morava, do país onde vivia, vieram para cá ou foram para outros lugares. Então, tudo isso vai criando um, um, uma, algo tão rudimentar, algo tão. É, tão in, in, indeciso na pessoa, inseguro do que eu vou encontrar lá. Na maioria, que fica registrado nas suas células. Fica registrado na célula, porque a célula é o sangue, né? E, é, e, é do, e nós fazemos parte dessa memória que vem no sangue da pessoa. Então, aquilo começa a contaminar, criando muitas vezes sérios problemas emocionais. Bom, então... Caso você queira saber, se você, você ficar só patinando, você quer ir para frente na vida, você não dá certo, o ah, que está que acontecendo? Eu abro aquilo, fecha, eu tenho dinheiro, entra o dinheiro, acabou de entrar o dinheiro, aparece uma outra coisa que eu não, que eu não tinha nem em mente, eu tenho que desviar o dinheiro para lá, não fica. Uh, a, a, ou sabe, o medo de perder o emprego porque não está fácil, mas, ao mesmo tempo, ficar com receio de ir para o um emprego novo e, e falar, bom, aonde eu vou encontrar o que fazer, outra coisa para fazer. Então, gente, para quem quiser saber mais um pouco, é só ligar para o 0221 aqui para a Vibe Mundial. Ou já atende, ele passa o telefone para mim, ou 3262-4490. Para quem quiser receber a radiestesia magnética imantada, a energia fria vibracional curadora, que agora eu vou falar um pouco dela, né? Que eu trabalho mesmo. No, uh, eu, é, eu trabalho com a medicina energética do terceiro milênio. Que Tem alguém na linha? Jean? Ah que envolve tudo isso, né? que envolve tanto o registro da memória celular, que à medida que eu vou conversando com você, eu canalizo o seu subconsciente. E é no subconsciente, que é o nosso porão, onde, onde estão todas as reservas do que tem de pior. Ah, meu o que tem de pior? O que nós temos de pior é a angústia, são as indecisões, a falta hum, de segurança, hum. uh, o que nós temos de pior é tudo aquilo que nos leva a fechar o peito. E muitas vezes a pessoa nem sequer se aperceber uh, se ela gosta ou não da vida, se ela gosta ou não do outro, ela só sabe que ela tem medo de viver. Ela tem medo de viver, ela tem medo do futuro, ela tem medo do, do que irá acontecer posteriormente. Então, quando isso acontecer, você precisa mudar, você precisa tomar tempo de onde vem isso? Por que, que eu estou vivendo isso sem necessidade? O que está que acontecendo comigo? Né? Por que, que eu estou desse jeito? O que o, o está que que o, o que que tá sendo tão negativo que está me levando para esse estado? Então, nós trabalhamos com a radiestesia magnética imantada, junto com o registro da memória celular e também com a energia fria vibracional curadora, que é algo... Maravilhoso. Parece que tem um ouvinte na linha. Alô? Alô? Alô. Quem tá falando? É Eliete. Tudo bem, Eliete? Ah, então muito bem. Nós foi numa situação muito difícil. Você é tá falando da onde? Eu, eu falo de Sorocaba. Ah, então tá bom. Um abraço pro povo de Sorocaba. Muita gente de Sorocaba. Passa por mim, a gente ou online, ou presencial, atendo bastante, sorocaba. Pode eu falar, não... Ilê. Oi? Eu escuto seu programa, eu sou hoje que eu consegui, mas eu sempre tento, nunca consigo, mas é que o universo tirou mesmo porque eu estou precisando. Ah, isso sem dúvida. Porque tinha que ser hoje, né? Eu troquei de horário, eu estava às 11 horas da manhã, na sexta, e eu troquei, agora estou nesse horário, às é, eu sei, eu 17 sei. horas, de, às quartas-feiras. Pode é. falar, Eliette. Então, eu, eu, eu, eu, eu, sou, eu tenho minha mãe, que eu pus dela gel, 18 anos para o e agora meu padrasto está, também tá doente. E uma brigalhada na família, porque ninguém quer, ninguém quer me ajudar. Então, eu quero saber se eu vou... Consegui alguma pessoa boa para me ajudar, eu sou família de dois anos né? aqui. Então, Eliette, deixa eu te falar uma coisa. É, se você vai conseguir ou não uma pessoa boa para te ajudar, é, isso depende muito do, do, da sua energia, do que você está traindo para ir, da energia da casa, porque se a energia da casa não estiver boa, uma pessoa com uma energia boa não vai se aproximar. É, é, alguma coisa, se ela não tiver percepção, alguma coisa afasta ela disso. Entendeu? Então, ela não vai aproximar. Agora, se a tua energia estiver boa, se a energia do pessoal estiver boa, vem uma pessoa boa, com certeza. Agora, numa casa onde só tem desavenças, tem briga, tem o um mal estar, precisa ver também o terreno dessa casa, onde ela foi construída, precisa ver o que tem de memórias, né de egrégoras lá dentro da casa, o que aconteceu anteriormente, às vezes morreu alguém que não queria morrer, era muito ligado à matéria, e morreu de mal com um monte de gente, entendeu? E, então, isso afasta espiritualmente. A pessoa, ela sem perceber, ela nem chega perto. Ela não quer nem trabalhar aí. Fica difícil. Tá bom? Tá bom. Um abraço para você. Qualquer coisa, estamos à disposição. Tá bom, obrigada. Nada. Então, pessoal, para quem quiser entrar em contato comigo, agendar um horário, para vir para consulta, marcar um horário... Para receber energia fria vibracional curadora, que daqui a pouco eu vou falar dela, já, já. Para quem quiser realmente fazer um, uh, uh, sabe, Ah, meu, o que está acontecendo? Eu quero fazer algumas sessões, um pacote onde entre tudo, onde entra tanto o registro da memória celular, como entra a radiestesia magnética imantada, que é fantástica, é algo maravilhoso. É, pessoas que, que já foram, fizeram radiestesia com várias outras, que tem curso, né? Elas falam, eu nunca vi isso na minha vida. Não. Tem, tem alguém? Não, graças a Deus. Ah. É, é, sabe, pessoas que, é, que, que fizeram, Falar, nossa, eu nunca vi, porque você sente o seu corpo mexer numa espiral de luz, limpar, sabe? Fazer com que os chakras fiquem ativados, porque não, não tem essa de, de, de chakra ativado, harmônico, de um só estar bem e os outros estarem ruim. Sempre os chakras, eles vão se manifestar Dentro de uma harmonia completa. E nós não temos só um ou dois chakras, ou sete ou oito, o nosso corpo todo é feito dessas irradiações de luz, porque nós temos a malha neural, né? A malha neural e os pontos que ligam essa malha neural são pontos que fazem parte, que são iluminados, que são os próprios chakras. Então, quando começa a dar curto aí, piora tudo. E na radiestesia magnética imantada, isso daí volta. O registro da memória celular e a energia fria vibracional curadora, que é fantástico. Se alguém quiser receber um pouco de energia fria vibracional curadora, é só ligar para cá, né, Jean? Não. O pessoal está difícil de ligar é, tá... Jeito, tá todo mundo bem, né? É, o pessoal está bem, está tranquilo. É. Ou então, estão passeando um pouquinho, né? Que liberou. Eu estou dando uma voltinha por aí. Então, se alguém quiser ligar, receber energia fria, vibracional, curadora, quiser receber, tá? Ah, eu tô com uma dor aqui, eu, a minha perna dói, eu tô com dor no peito porque tá muito fechado, a, a minha cabeça enxaqueca, então, gente, a gente cura rapidamente. A energia fria, vibracional é algo tremendo. para quem quiser mais informações... Quiser saber do meu trabalho, quiser fazer um agendamento, é só ligar para 11-99675-5250. 11-99675-5250, anulio do meu consultório. E também tem o fixo, que é 11 29 43 Eu estou em Santana, a 60 metros do metrô Santana. E eu vou fazer um convite para vocês, tá? Eu só vou atender um ouvinte e depois vou fazer um convite para vocês. Alô? Oi, alô. Quem tá falando? Hum, é Viviane. Viviane? Tudo bem, Viviane? Tudo bem. Pode falar o que tá acontecendo. Você, você, é, é você daqui de São Paulo? Eu sou de Santa Bárbara do Oeste. Ah! São ah, não Paulo. É, interior. Interior. Não é tão longe assim também, não, né? Não, não é mesmo. Eu, eu gostaria de é. receber alguma energia por causa do meu trabalho. Só tá. busca de um novo emprego. Porque esse trabalho que eu estou há quase dois anos já começou bem confundado. Certo. E aí continua. Deu uma melhorada, mas... Eu sempre estou procurando de algo melhor, porque eu sempre estou buscando, fazendo cursos, me aperfeiçoando. Tá. Então, eu só vou te fazer uma pergunta e já vou começar a mandar energia fria para você, tá bom? Tá bom. Mas eu, enquanto você vai recebendo, você pode responder ao que eu vou perguntar. Tudo bem. Me diz uma coisa. Você... Com sete anos de idade, ou há sete anos atrás, teve alguma coisa que... que parece que, que teve algum problema, teve alguma coisa que pegou em você? Em referência ao trabalho? Pode ser. Então, eu saí de uma empresa grande, porque eu mudei de área. É. E... Mas, há tá. sete anos, assim, eu tive uma decepção amorosa. É, Também, né? Também. Ver tudo junto. Hum. Sei. Mas eu quis sair da empresa que eu estava maior para eu poder é, sair do comércio em área de RH. tá Onde eu estou hoje. Então eu Estudei vou te explicar. Eu dei fui molhando com isso. Tá. Então eu vou te explicar. Como é seu nome mesmo? Viviane. Eu esqueci. Viviane, desculpa, tá? Então, Viviane, o que que acontece? Você saiu da onde? estava relativamente bem Sim. do emprego que pelo menos você tinha um salário bom né Sim. mas porque você queria mudar para outra é, para outra área então você largou um bom para experimentar o que era menos mas você já foi fazendo isso com um pouco de sabe um pouco de receio dentro de você você foi, você foi aparentemente, aparentemente, você foi segura, mas você não estava segura. E essa insegurança hoje está batendo pesado em você. Em relação ao, ao término de, um, de uma relação né, afetiva que você tinha, isso também pegou, te deixou numa, numa outra condição, sem autoconfiança. Você não confia em você. Porque a maneira como a pessoa saiu deixou você nesse estado, entendeu? Então, você perdeu uma, uma questão afetiva, amorosa e o profissional. Isso aconteceu há sete anos atrás, ou um pouco mais, um pouco menos, mas por aí... E acabou, você sem perceber que isso tumultuou a tua vida. É. Entendeu? Entendi. Então, isso é que precisa mudar. O seu corpo tá mais calmo? Eu sou uma pessoa bem agitada. Então, tô perguntando se está um pouquinho mais calmo agora. Sim, sim, agora sim. Você sentiu um alívio? Poxa. é O corpo tá esfriando um pouco? Ah, que bom. É quando ele esquenta, é que está saindo o que tem de pior. Ele tá você tá esquentando onde do corpo? Principalmente os braços, eu assim, até arrepiando. Ah, tá. Então, eu vou, eu, vou, eu vou pedir pro Jean desligar o seu novo telefone. Peraí, Jean. E você continue assim até teu corpo esfriar e depois voltar ao normal. Você vai ver que as coisas boas vêm, tá bom? Tá bom, muito obrigada, viu? Tudo de bom para você. É isso aí, pessoal. Quer agendar um horário comigo? Do, é, no, 11 9, 9 5250 Atendo online também, presencial e online. E, ou então, 29508343. Meu nome é Armin de E quero convidar vocês para o próximo dia 17, sábado, que eu vou dar um curso de energia fria, nos dias 24 e 25. E para quem quer fazer o curso, no sábado agora, das 17 às 19 horas, de gratuitamente, você vai entender tudo o que é energia fria, sentir ela e se interessar para poder realizar. Se vocês forem lá no meu Instagram, no meu YouTube, já se inscreverem, me seguirem e tal, vocês vão ver o que está acontecendo com uma pessoa que teve AVC e que foi filmado e que eles quiseram filmar e já já vai entrar um outro vídeo com ele caminhando, andando, sendo que a perna dele nem pegava, nem, nem, nem, nem se mexia. Ai, mas é ai, mas você que faz isso. Não. Começou comigo. Eu... Eu é que preparo as pessoas. E as pessoas que estão sendo preparadas por mim e que foram, fazem a mesma coisa. Tá bom? Então, até a próxima quarta-feira. A rifa. A ri... Ai, a rifa. Meu a Mora rifa. De fala da rifa fala da vida, e da mata. Gente, a Gabi me mata mesmo. Ela e mais uma lá. É. A Ju também. A, a, <risos> a Ju Mila lá de Santa Catarina. Pessoal. A, a Gabi chegou para mim e falou, ah, eu quero fazer uma rifa aqui com você, que você tem que dar uma frequência biomolecular, que eu nem falei da minha frequência, que é algo maravilhoso, junto com a radestesia, porque para ter a frequência, precisa ter a radestesia, que nós fazemos junto. Tá bom. Ah, nós temos um pouquinho mais que a metade da cartela, que são seis números, para serem rifados por apenas 10 reais. Você vai entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, né? Nós vamos separar os números que você pedir, se ainda estiverem livres, ou você escolhe outro número. E assim que terminar, encher toda a cartela, você vai acompanhando uh, online, né? Que vai aparecendo lá os números. E no dia do sorteio, vocês vão participar. Como é, não sei o que a Gabi que faz... E vamos, que vamos, vamos tocar tudo direitinho para vocês, tá bom? 10 reais você vai ganhar tudo isso. Então, até a próxima quarta-feira. Liguem para o 996 75250 Ó, oh, gente, me sigam no Instagram, vão lá no YouTube, aperta o sininho, façam tudo e vamos estar sempre pronto para tudo, tá bom? Sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão. 5